E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos fazer um exemplo de interseção da função seno com a função cosseno. E, para isso, temos o seguinte aqui. Em quantos pontos os gráficos de y igual a seno de teta e y igual a cosseno de teta se intersectam de zero até 2π? Ou seja, o ângulo está entre zero e 2π. E, nesse caso, inclui o zero e também o 2π. Eu fiz uma tabela aqui que tem alguns valores de θ e vamos calcular o seno e o cosseno. E vamos utilizar isso e também o círculo unitário para tentar representar graficamente as funções. E, claro, com isso, vamos descobrir em quantos pontos essas funções se intersectam. Tá? Vamos lá, então. Para ficar claro, aqui nesse círculo unitário, esse aqui é o eixo x e esse aqui é o eixo y. E como? esse y depende de um ângulo, ele está em função de θ. Aqui é o eixo θ, ou seja, o eixo horizontal não é o x, mas sim θ. E nesse gráfico, vamos representar essas duas funções. E Inicialmente, vamos pensar no que acontece quando θ é igual a zero. Quando θ é igual a zero, nós temos esse ponto aqui no círculo unitário. E qual é a coordenada dele? É o ponto 1,0. Um Sabendo disso, qual é o cosseno desse ângulo? Ou seja, o cosseno quando o θ é igual a zero. O cosseno de θ vai ser a abscissa que nesse caso é 1, um, e o seno de θ, olhando aqui, vai ser zero. Agora, quando o θ é igual a π sobre 2, que é esse ponto aqui, que forma esse ângulo, qual é a coordenada dele? É o ponto zero em x e 1 em y. Com isso, o cosseno de pi sobre 2 é igual a zero. E quanto que vale o seno? Sim, vai ser a coordenada do y, que é igual a 1. É essa coordenada aqui. E quando o θ vale π? Nós temos esse ângulo aqui e estamos nesse ponto no círculo unitário. E qual é a coordenada dele? Vai ser menos 1 no x e 0 no y. Sabendo disso, o cosseno de π vai ser igual a "-1". E o seno de π vai ser igual à coordenada y, que é igual a zero. E continuando, aqui nós temos 3π sobre 2, onde percorremos todo esse caminho aqui. E qual é a coordenada desse ponto? Vai ser zero no x e menos "-1", no y. O cosseno de θ é essa coordenada x aqui. E como o θ é igual a 3π sobre 2, Nesse caso, o cosseno de 3π sobre 2 é igual a zero, e o seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1. E isso equivale a um ângulo de 2π, ou seja, uma volta completa e voltamos a esse ponto aqui. E com isso, o cosseno e o seno de 2π é igual ao cosseno e o seno de zero graus, ou seja, o cosseno de 2π é igual a 1 e o seno é igual a 0. E, a partir dessa tabela, vamos construir os gráficos das funções e ver onde elas se cruzam. Primeiro, vamos pensar no cosseno de θ. Deixa eu marcar aqui. Esse aqui é o 1 e esse aqui é o menos 1. Note que, quando o θ é igual a 0, o cosseno é igual a 1. Então, temos esse ponto bem aqui. E quando o θ é igual a π sobre 2. O cosseno vai ser igual a zero, ou seja, esse ponto aqui, quando teta é igual a π, o cosseno é igual a menos 1, que está bem aqui. Quando teta é igual a 3π, o cosseno é igual a zero, esse ponto aqui. E, por fim, quando teta é igual a 2π, o cosseno é igual a 1, que é esse ponto aqui novamente. E se construirmos o gráfico da função cosseno, vai ser algo mais ou menos assim uma curva mais ou menos assim, que passa pelos pontos que marcamos. esse vai ser o gráfico da função y igual a cosseno de θ. Agora, construindo o gráfico da função seno, quando θ é igual a zero, o seno também vai dar zero, correto? Então, marcamos esse ponto aqui. Quando teta é igual a π sobre 2, o seno é igual a 1. E quando θ é igual a π, o seno vai ser igual a zero. E quando o θ é igual a 3π sobre 2, o seno é igual a "-1", e colocamos aqui. E, por fim, quando o θ é igual a 2π, o seno vai ser igual a zero, e marcamos nessa parte do gráfico sobre o eixo θ. E, com isso, o gráfico da função seno vai ser mais ou menos assim, de novo, passando por todos os pontos que marcamos, desse jeito. E aí podemos responder a nossa pergunta: em quantos pontos os gráficos da função y igual a seno de teta e y igual a cosseno de teta se interceptam nesse intervalo aqui, ou seja, de zero até π sobre 2, incluindo os extremos? Se olharmos para o gráfico, Conseguimos ver dois pontos de interseção, esse aqui e esse. Isso entre 0 e 2π. Se continuarmos o gráfico, claro que vamos ter mais pontos de interseção, né? mas entre 0 e 2π, nós temos somente esses dois pontos de interseção. E agora vamos tentar descobrir qual é o seno e o cosseno desses pontos. Esse primeiro aqui parece que está no meio do intervalo de 0 até π sobre 2. E esse aqui, pelo gráfico, parece que está no meio do intervalo entre π e 3π sobre 2. Vamos considerar que, de fato, estão no meio. E podemos utilizar o ciclo trigonométrico para isso. Então, esse aqui parece que é o π sobre 4. E se colocarmos ele no ciclo trigonométrico, vai ser esse ângulo aqui, que é a mesma coisa que 45 graus. Deixa eu colocar aqui na tabela também π sobre 4 e vamos tentar descobrir qual é esse ponto, ou seja, quais são as coordenadas dele. Para isso, eu posso fechar um triângulo retângulo aqui e podemos até ampliar esse triângulo. Deixa eu colocar ele aqui um pouco maior. Aqui nós temos o nosso ângulo reto. Esse ângulo aqui sabemos que é 45 graus. E aí eu te pergunto, qual é o comprimento da hipotenusa? Como essa medida é o raio do círculo unitário, então a hipotenusa é igual a 1. E quanto vale esse ângulo? Também vale 45 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E 90 mais 45 vai dar 135, e vai faltar 45 graus para chegar a 180. E como os ângulos da base desse triângulo são iguais, Necessariamente esses lados têm que ser iguais. E podemos utilizar o teorema de Pitágoras para descobrir a medida deles. Isso porque sabemos que eles são iguais. Tá, vamos fazer isso então. Podemos chamar esse lado de A e, consequentemente, esse aqui também vai ser igual a A. E se aplicarmos o teorema de Pitágoras, vamos ter que A ao quadrado A ao quadrado Vai ser igual a 1², que é igual a 1. e a ao quadrado mais a ao quadrado é igual a 2a ao quadrado, e isso é igual a 1. E se dividirmos ambos os membros dessa igualdade por 2, vamos ficar com a ao quadrado igual a meio. E se extrairmos a raiz quadrada em ambos os membros da igualdade, vamos ficar com a igual a raiz quadrada de meio, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1, que é 1 no numerador e a raiz quadrada de 2 no denominador e podemos racionalizar isso multiplicando tanto o numerador quanto o denominador pela raiz de 2, que vai ser igual a 1 vezes a raiz quadrada de 2, que dá a raiz quadrada de 2, sobre a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, que é igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Portanto, esse lado é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2 e esse aqui também. Ou seja, esse comprimento aqui é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2 e esse aqui também. Sabendo disso, qual é a coordenada desse ponto? Vai ser a raiz quadrada de 2 sobre 2, que é esse comprimento aqui na direção positiva do x, e a raiz quadrada de 2 sobre 2 na direção positiva de y ou seja, na direção vertical. Então, o cosseno de π sobre 4 vai ser igual à raiz quadrada de 2 sobre 2 e o seno também igual à raiz quadrada de 2 sobre 2, ou seja, eles são iguais nesse ponto aqui, ou seja, igual à raiz quadrada de 2 sobre 2. E quanto a esse ponto que parece que está entre π e 3π sobre 2? Aqui no círculo unitário, o π está aqui. E o 3 pi sobre 2 aqui, e visualmente parece que esse ângulo aqui é o pi mais pi sobre 4. E podemos resolver isso multiplicando aqui por 4 e dividindo ao mesmo tempo por 4, que não vai alterar o resultado e vai facilitar a nossa adição. Ou seja, se somarmos isso, vamos ficar com 5 pi sobre 4 e podemos colocar aqui também. E agora eu te pergunto, qual é o seno e o cosseno desse ângulo? Existem diversas maneiras de pensar nisso. Você pode pensar da seguinte maneira. Se esse ângulo aqui é 45 graus, esse aqui, que é o oposto pelo vértice, também vai ser 45 graus, correto? Fechando o triângulo aqui, e a hipotenusa dele é igual a 1, sabemos que esse aqui é um ângulo reto, esse aqui é 45 graus. E consequentemente, esse aqui também vai ser, e aí nós temos um triângulo bem semelhante ao outro, na verdade eles são congruentes, né? Os ângulos são 45 e 90 graus, e por isso, a hipotenusa vai ser 1, e com isso, esse lado aqui vai ser igual à raiz quadrada de 2 sobre 2, e esse aqui também. É a mesma coisa que fizemos aqui, tá? Mas sabendo disso, qual é essa coordenada? Vai ser a coordenada x que, neste caso, está indo na direção negativa do eixo x. Portanto, vai ser menos a raiz quadrada de 2 sobre 2. Ou seja, essa coordenada aqui é menos a raiz quadrada de 2 sobre 2. E quanto ao valor de y? Também está na direção negativa, não é? Está para baixo. E, por isso, também vai ser igual a menos a raiz quadrada de 2 sobre 2. Com isso, o cosseno de 5π sobre 4 vai ser igual a menos a raiz quadrada de 2 sobre 2 e o seno também. Ou seja, nesse ponto, temos o mesmo valor para o cosseno e para o seno. Ambos são iguais a menos a raiz quadrada de 2 sobre 2. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!